E aí extremers, sejam bem-vindos a este extremo tutorial de watchzame.net aqui quem está falando é seu host Memo neste tutorial ele ensiná-los a fazer o charge um movimento fundamental para aqueles que estão iniciando o pen spinning vamos lá, pegue a sua caneta ou objeto que você está usando para treinar e você vai posicionar ele entre o dedo indicador e dedo médio nada impede você treinar o charge entre os outros dedos porém eu recomendo você começar com esses dois dedos, porque esses dois dedos são mais fáceis de controlar ok? mas charge, independente do dedo que você prender charge é esse movimento que você faz girar entre os dedos ok? então vamos fazer o charge entre o indicador e o dedo médio você vai prender a caneta de preferência o meio, o centro de gravidade da caneta você posiciona entre os dois dedos mas nada impede você posicionar aqui ou para cá, tanto faz porém eu recomendo no meio ótimo Agora você vai posicionar a palma reta, a caneta presa, você vai bater asas assim. Isso aqui é só para aquecer e deixar os dedos frouxos, soltos. Você não pode prender a caneta assim muito forte, tá? Você vai apenas usar os dois dedos e prender a caneta de uma forma que ele fique na sua mão, porém não esmague ela e não machuque o seu, os seus dedos. Se você apertar muito vai acabar machucando. É só para segurar, não é para apertar a caneta, tá? Então fica batendo as asas deste jeito, bate as asas. Ok agora vamos para o movimento. O charge, é a parte mais difícil do charge é o começo, que é a primeira, o primeiro giro. O primeiro giro é importante porque ele dá impulso para você conseguir fazer vários e vários giros depois. O okay? um movimento é infinito, você vai conseguir fazer infinitamente Porém, é importante você aprender a pegar impulso okay? Sem a ajuda do polegar Porque tem gente que ensina o Charge é, como se fosse ensinar o Sonic Sonic é esse movimento que você acaba usando o polegar para fazer o Sonic Porém, eu recomendo você não fazer esse método Eu vou ensinar o um método mais fácil de aprender o giro, ok? É, posicione desse jeito, levante a ponta, assim, tá vendo? Agora você vai fechar a palma, você vai fechar assim, ok? Levante a ponta, fecha a palma, agora a ponta vai descer, e quando ela chegar no final, você vai abrir a palma, deixar ela reta e levantar a ponta, certo? Agora vamos repetir o movimento, a ponta está levantada, incline a palma para dentro, desça, abra, levante, ok? E você vai aproveitar toda a energia que quando você joga a caneta para baixo, aproveite essa energia, essa força, esse impulso para fazer uma volta limpa. Eu vou mostrar para vocês, levanta, encolhe, agora você vai abaixar com tudo, eu errei, perdão, vou repetir novamente, Agora, você vai abaixar com tudo e aproveitar essa energia e veja que ela dá o giro. E toma cuidado para você não pressionar muito a caneta entre os dedos. Você tem que deixar bem frouxo para a caneta automaticamente fazer esse giro. E se você deixar bem frouxo, a ponto de apenas segurar a caneta, a caneta vai ficar girando sozinha entre os dedos. Ok, então vamos lá. Treine isso aqui. Levanta. Palma para dentro. Abaixe e abra. Ok, palma para dentro. Desça e quando quase estiver encostando do dedo mínimo, você abre e levanta. Você pode fazer devagar, slow motion, para ter um maior controle. Até a sua memória muscular pegar o jeito. Aí quando você pegar o jeito do movimento, você vai fazendo mais e mais rápido, várias vezes uma hora você está pegando o charge, o charge está bonito e perfeito. Ok? Eu vou espelhar agora o vídeo para os canhotos. Então você vai pegar o centro da caneta, ou onde você preferir. Assim, prenda desse jeito, deixa a palma reta. Você vai levantar a ponta, dobrar a palma. Então levante a ponta, dobre a palma, abaixe a ponta. E quando ela estiver chegando no máximo... Você abre a palma e levanta a ponta. Você vai repetir assim esse movimento. Ok? Yeah. Yeah. Abaixe com tudo e levante. Abaixe com tudo e levante. Abaixe com tudo e levanta. Abaixe com tudo e levanta. Eu vou fazer nesse sentido, Eu acho que fica mais fácil para você ver. Você vai levantar, dobrar, abaixar com tudo e levantar. Abaixar com tudo e levantar. E veja que você completa a volta. Tá, vou espelhar de volta. Aqui, levanta, fecha a pala, abaixa, aproveita e abre. Tá, como é que você vai pegar as outras voltas, outros giros? É, essa parte fica mais meio que intuitiva mesmo, não, não tem uma forma, um jeito de explicar porque eu não sei quando eu começo a pegar o impulso para conseguir fazer várias e várias voltas. É, então você vai fazer o seguinte, depois que você completar a volta, deixe o dedo frouxo e tente é, controlar a ponta. Eu meio que sinto o peso nessa ponta. Quando completa completo a volta, eu deixo a caneta, tento deixar a caneta girando e a mão meio que vai sentindo o giro do primeiro impulso e eu tento aproveitar e aplicar mais mais e mais energia nesse momento na hora que ele abaixa, tá vendo? No momento que ele abaixa, eu tô aplicando força. Abaixa, aplico força. Abaixa, aplico força. Abaixo, tá ficando fraco. Abaixa, aplico força novamente. Bom, é mais ou menos assim que eu eu treinei para dominar esse movimento. É bem difícil explicar como funciona o um movimento. E esse é o Charge. Muito obrigado por assistir esse tutorial. Se você tiver alguma dúvida, por favor poste um comentário no YouTube ou no próprio site da WordXM. Eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá!